Arranca, ó. É, o meu foi. Aos 11 anos de idade. Foi é. de trem. Um trem passou por Riba. É, um trem passou Não é pouca riba. coisa. Que, como que o trem passou por não. cima de você? Mano. Ele tá vivo, só músculo quebrou. <risos> um trem passou em cima de você. <risos> em cima. Sem dó. Puta que ele que, que passou e já arrancou mais. Oh, Ô, ele parecia aquele daquele da, da oh, é. menino lá, como é que é? Da. Da cidade de Deus? O. Aqui não dá cidade de Deus, já que foi o filme cidade de Deus? roxo mesmo com aquela madeira, não né, não é? assim. Não é, <risos> você não viu um trem vindo? Como é. assim, cara? Ó, oh, os 11 anos de idade, eu vi foto dele, pra você ver, porque você pensei, eu menino aqui dentro da, da Cidade de Deus, como é que é o nome lá? O, o, Zé, Piterola. Piterola. o, Zé, o Zé Pequeno. O Zé Pequeno. É, mas no começo, agora o Zé Pequeno ganhou uma massa, tá mais é, fortinho, tá mais, tá mais, mais, mais estufado. É. É. Então, é, eu sempre brincava com meus amigos, né, aí um dia a gente tinha, tive, é, tinha que ir pra escola e a gente teve que atravessar a linha de trem. E teve uma época que o trem tava parado, meu. eu, arteiro, com 11 anos de idade, enfim, não tinha medo de nada. Puta eu falei, que pariu, Parecia meu, vou brincar cara. em cima desse trem. <risos> Errei, pra que que eu fui brincar? ele <risos> trem começou a andar. E eu falei assim, não, já já eu pulo, não vai pegar velocidade? Começou a andar, andar, andar. Meu, esse trem pegou 80 por hora. E pra mim descer de cima desse trem? Não descia, eu fui parar uns 60km da minha cidade. <risos> em não. <cima> dele. <risos> Perdido puta, no mundo, bicho. Puta que pariu, certo. velho. <risos> Falei, com assim, 11 anos de idade. Com 11 anos de idade. Curtindo. Esse Nossa, é... que é adrenalina. Só você em cima do trem. o tema É, amanhã é amanhã não, vem. meus amigos desceram tudo. Ah. E eu querendo, ah, né. Vamos adrenalina nessa. Adrenalina vai, adrenalina vem. Falei, meu, tá na hora de descer. E agora? Passando, passando, ah, vou descer. Aí foi na hora que eu pulei. E do jeito que eu pulei, já caí debaixo dele. Nossa, velho. Não, ah. ó, eu é. fico imaginando isso. Eu já passei por tudo quanto é desgraça. Eu... Debaixo de um trem, bicho, que é um negócio, a gente é que nem osso de galinha, bicho, qualquer coisa que tá nem, quebrando. Que nem osso de galinha. Tem filho de um trem, que é um ferro da desgrama do que lá, Porra, né, bicho? você pulou p... e caiu embaixo do trem. É, caiu embaixo dele. Já não, perdeu a perna? Não, cortou quase tudo, é. eu já até olhei pra ver se eu não tinha perdido amendoim junto. Amendoim, ô, é. louco. É. Ainda bem que era pequeno. Ah, mas mas não, é, pelo menos esse é negão, inteiro. esse cortar 20 <risos> centímetros, ainda ele fica com bastante coisa <risos> ainda. Ele dá <risos> tempo a dividir a cesta básica dele. <risos> Puta que pariu. <risos> Isso aí é problema. Caralho, e aí pessoal? tá tranquilo. Meu, cortou na hora. Daí... Mostra, mostra a maçãzinha do amor. Vocês quer ver a maçãzinha? Ué, Ué pô, levanta já o que corpo. tá aí. Cara, ele vai, e, e aí foi... Puta, imagina, não o cara é, 60 é quilômetros sem perna. Fica perna, Igor. Dá uma balançada. Cara, sobrevivente vai, o cara, mesmo, legal. né? Dá uma balançadinha Aí, ó. É o campo dentro do mato. Aí, Ô, ele, ele, ah, é. ele, ele Nós estávamos numa casa de show lá. E ele estava no meio do braço. A mulher foi passar a mão. Ele pegou no toco. Mas deu um pulo. Foi, louco. Isso aqui é a ponta. Caralho, com 11 anos isso. Cara, cara. como é E é até te acharam e fudeu. Não, e tava... eu caí num lugar. Você estava a que... 60km de casa? E caiu num hum. lugar que era só mata e linha. Eu pedia socorro, não saía voz. Falei, pronto, meu. Já era. Oh, morri. Nossa, velho. É, passou um monte de coisa na minha cabeça e eu percebi que eu tava com sede, não tinha voz. É, quando começa. É, e aí foi que, falei assim, ah, meu. Vou pro saco. É, Vai, aí chegou, tipo, desmaiei, chegou um cara e tocou em mim. falou não, ele tá vivo. Eu falei assim, nossa, graças a Deus que eu tô vivo. Caraca. O cara que eu tava até amarelo. É, imagino, Nossa, né, irmão? É. Mas peraí, tu caiu no meio do mato e viu uma pessoa. É, não, não é a pessoa, pessoa eu encontrei ela o ano passado, de tanto eu falar na rede social dele... Cara, eu, eu fico com a dúvida, porque... Pode de... falar mais perto do microfone, por favor? Peraí, deixa eu entender. Não, sim. Você, você caiu, caiu no meio do mato... Caiu a perna... Isso. No meio do mato. A 60 quilômetros de casa. Que cidade você tá, né, caiu no meio do mato. Mauá da Serra, eu li uma placa lá. Mauá da Serra, eu caí. Onde é isso? Eu sou do, do Paraná. De Apucarana. Paraná, de Londrina não. ali, moro em Apucarana. Cara, aí tu caiu no meio do mato e uma pessoa que parece é. Deus, né? Porque no meio do Deus, nada aparece Deus. uma pessoa e fala, põe a mão. É. Porque você ia perder sangue e ia morrer. Não, já tava... Já, meio já que tava já indo. amarelo. É, é, já tava, tava indo subindo pro saco, já. já é, e aí me... essa, e eu encontrei essa pessoa, né? E essa pessoa, eu encontrei ela o um ano passado. E essa pessoa disse que tava chovendo no dia e tava muita lã, porque ele é, voltava para casa do trabalho pelo caminho de terra. E foi pela linha de trem. E foi aí que ele me achou. Cara que, é. que pariu, irmão que, O cara que... salvou minha vida é. Ô bicho, depois que ele ganhou a medalha Que foi campeão em toque pareceu tanta gente que salvou ele esse Nossa, negão. você é um monte Fica veaco, filho É mesmo, uhum. não foi? Uhum. Um monte Sério. de gente, todo mundo é salvou bom. ele Depois que ele foi campeão É lógico, lá. né? É. Acho lógico. que era eu que tava lá Eu inventei esse negócio de você salvar Você salvou? Não, eu inventei essa você coisa de Ah, entendi Eu inventei de andar pela linha do trem Entendi Inventei de chuva eu inventei. É, rapaz, é, é, é história, né bicho é, E aí, tomei, fui pro hospital Perdi um monte de sangue Aí o doutor, o médico falou, ó, oh, você sobreviveu porque o trem tava muito rápido, a roda estava quente. Cepou, já cauterizou. Isso. E fez aí que me fez sobreviver. É. E não, já era, meu. Porque eu fiquei um bom tempo lá. Já... Caralho, irmão. Que É, eu tentava foda, ver minha véio. perna, minha outra perna eu não achava do meu lado. Eu falei, vixe, meu... Você não viu terra... ela ficar pulando no chão assim, não? não vi nada. Caiu, querendo morrer. E foi, e foi aí que... Que... Eu... Tentei ficar um pouco de pé pra ver se eu consegui é, ver ela e nada. Depois o médico foi e falou que tava uns 15 metros. Ô, louco, bicho, você ficou em pé? Lógico, vou perder um bagulho meu. Ah, <risos> ai, cara, minha perna perdeu, eu tô procurando ela aqui não, mesmo. Não, lógico. Vou, eu acho que ela tá por aqui, minha vou perna. Vou perder um bagulho meu. É a perna do cara. Ah, não, não é um dedo, um, um, um boneco <risos> caiu. Puta tá que pariu. Não, mas, mas é, não não, não é, é um boneco. É um boneco caiu aí. E você não tava de dor? Na hora não doeu. Não doeu. Cara, não, imagina nada, você tá. levantar a bola do nada. Aí eu acordei ah, a perna é você não né? É, um monte de coisa. É, não, com... não é possível que não doa nada. Não, não o corpo deu nada. deve, um deve ter um... de farpo, dói pra caralho. Dói, imagina um trem passando Caramba.